E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tia trazendo mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, nesse vídeo eu trago para vocês um novo DD Tank 2020 aí. Tem lag, sem bug, mano. O link dele tá na descrição: Over Tank 6.9. Galera, esse DD Tank é um DD Tank muito top, mano. Eu achei ele aí passando. O dono também entrou em contato comigo. As três, é, as três primeiras pessoas que comentam aqui vai ganhar uma arma VIP. Uma arma VIP se não. Foi uma arma que vê muitos atributos. Comentário do, do dono reta aí. Ele falou que ia dar é, três armas pra pessoa que deixou o login aí. Ó. As, os três primeiros comentários, beleza? Seja esperto aí e já deixa o seu comentário, mano. Ó, o mic desse dedo tem que vai estar direto. O nome dele também vai estar aí. E, galera, tem VIP pra vocês comprar, beleza, mano? Tem e jogadores online, é porque eu tô gravando duas horas da manhã, beleza? Mas tem VIP pra vocês comprar ó. Aí, ó tem um webshop aqui, beleza? Tudo certinho, mano, ó. Pra vocês entrarem aí, ó, tem VIP, muita coisa, ó. Tudo certinho, galera. Eu gostei muito desse DD Tank, ele é muito bom, mano. Aqui é o DD Tank em si, ó. O dono já me enviou umas coisas aqui, porque... Eu negociei com ele que eu faço evolução aqui. ele me enviar umas coisas, né? Então, basicamente vai ser isso, galera. eu vou fazendo evolução, e vai me dando itens aí. Me trazer conteúdo pra vocês. mano, não é falando que é só porque o cara tá me dando itens, mas esse DDT é muito leve. Vai entrar nele, já vai vir aqui no evento limitado, já vai ter dois eventos. Se você curte aquela versão mais antiga, vocês tem que falar, cara 6.9, mesma versão. Vai entrar aí, mano, ó. E vai se divertir, galera. Porque esse DD-Tank tá bem top. Muita galera tava falando pra mim jogar também. Um DD-Tank assim, mais. Hoje, né? E. Olha pra vocês verem, ó. Um DD-Tank que vai dar pra gente brincar demais, mano. Eu já vou colocar meu anel aqui, ó. Minhas coisinhas e tal. Ah, pra vocês ver O que vem no evento, beleza? Vou aqui, ó. Avanço 3, ó, vocês verem. Avanço 3 aqui também. Um Boomerang. Tá ligado? Tinha que ir daquele naipizão, é afinal. Eu vou colocar o escudo de áries aqui, porque o que não é besta, rapaz. O já faz o que? Coloca o escudo de áries. Transfere aqui pra ele, ó. Aquele modelo, ó, bonito, cheiroso, gostoso. E galera, o link dele tá na descrição, mano. Vamos entrar pra jogar, beleza? Aproveitar aí que o DD tem que é novo. Esse DD tem que é novo mesmo, mano. Ó, 2020. As coisas, ó, aqui tem as notícias, a mochila, tá tudo aqui, galera, só vocês entrar, mano, é a conta de vocês, criou a conta, manda um salve aqui, ó, o nick vai ser davi658, mano, depois uhum. vou pedir pro dono mudar meu nick, senhor titia, mas, enquanto conta davi658, vamos abrir o pet aqui, ó, ó já vem um pet aqui para nós, daquele modelo, e... Esse D Tank aqui promete, só depende de vocês. Deixa o like de vocês, galera. Porque é novo DD Tank. E eu sei que a galera curte quando sai novo DD Tank aí. A negada já vem daqui no modelo, filho. Pra assistir o vídeo. Já tem a fênica, E só, só os pets brabo, meu filho. Mas qual que a gente vai usar? Tietinho, vai usar. É claro que é esse daqui, né, meu filho? Não é busto. Vamos deixar aqui ó. Opa! Deixar aí, ó. Bonitinho, cheiroso. Ah, oh, o VIP é a visão, a visão. Hum. Mas que modelo, galera. Vamos ver o... Oh, ó, mano, só pra vocês terem noção, um aqui tá bem fraco, galera. Ninguém sabe desse detalhe mano. Eu tô inovando aí com muitos detalhes novos pra vocês. E, galera, vamos comprar VIP aqui, mano, ó. Já vai estar tá me ajudando, beleza? Porque, tipo assim, você... Se tiver muita gente comprando um VIP, eu vou para mim dar uma ajuda aí, demorou daí vai, vai dar uma moral mano, compra VIP aí ó, quem tiver condição já já vem no servidor comprando um VIP já fica forte infelizmente eu não posso fazer instância meu fica eu tô gravando mas mano só é pra vocês verem galera do detect hard a gente já começa com um outro pior vocês vão vocês vão pensar nossa já tá o bicho mesmo. Olha vocês aí, galera. N mano, não tem como. Não tá forte. vai precisar vocês o atributo. E rapidinho eu vou entrar nesse hall da fã Aí vocês vão falar. Ô, oh, Deus, Deus, Dá uma moral aí pra nós. Evidentemente, não tem como não, fião. Daí. Não. Dá uma olhada aí só pra vocês já, as peças, Tudo 19 dando aí. Ó. Nossa, fião. Pega a visão. Pega a visão. Porque o bicho tá bonito. Agora a gente já fica fortezinho aqui, ó tem que pegar e abrir as cartas, galera. Deixa eu ver o que tem aqui pra nós. Ó. Espírito de luta. Tem que Galera, vai depender de vocês aqui, mano. Tem muita coisa pra fazer, ó. Os Espírito de luta não estão Tem como colocar mais duas aqui. Mas vou deixar tudo pra mim fazer isso aí quando eu vou fazer evolução, galera. trazer esse vídeo pra mostrar o D.D. para pra vocês. Mano, top, ó. top 1... É 200k de FC, mano 200k Mano Na moral, vocês tem de entrar, galera Pra vocês curtirem esse DDT Vocês vão falar, não, pode crer, velho DDT E agora que aquele atroço dele tem que novinho Novinho cheiroso da Knife ver aqui pra entrar e, Então eu já tô aqui no hall, então uma... Já tô aqui no hall Pega a visão Pega a visão bonitinho Nossa nice. Enfim, fala com nós, fala com nós Enfim no Hall da Fama Não, daquele é ah, O título do vídeo vai é ser isso aí, galera <risos> Mas, mano, na moral Agora a gente vai ver quantos cupom que dá pro Batalha e quantos que dá pro derrota Vou mostrar o filme para vocês <coughs> Vamos lá, galera Nossa sociedade aqui, game over Já pegou um oponente aqui Vamos testar já nosso bumerangue Daquele modelo, meu filho Bapô, não sei o que, que a gente pegou Vixe Ó, é boot, eu acho Porque começou primeiro Não é boot nada, papai Se for boot, o que, que é isso, hein? Não é boot mesmo Deixa eu começar A gente vai, ver. Já vai acertar aqui, ó O link dele tá na descrição, beleza Eu vou jogar nele e vou trazer Um vídeo mostrando que ah, os defeitos daquela fantasma, daquela arminha nova lá, do 8.7 muito vídeo que vai sair no canal pra vocês, galera é. <risos> Não entendi bem, nada, basicamente o que, é que tá acontecendo aqui O Bude tá atacando na hora que eu tô jogando Nossa, não pegou o tirinho, tirinho de jeito bonito Mas, Mas galera, é... deveria ter que achar ele mano, porque... Não, ele é 6.4. Vocês me desculpem aí, eu errei. Mas ele é 6.4. Mas, galera, é muito por causa desse motivo, mano. Não tem Mac. O dono vai falar com vocês. Tem um servidor do Discord. O servidor tá atualizado. É uma versão hard. Vai dar pra você upar, mano. Além de tudo, se você não tiver condição de upar, não tiver tempo, tipo assim, os três primeiros comentários aqui já vai estar tá ganhando uma arma. que ver que o dono vai dar, mano. Então já aproveita, seja esperto cara, pra você comenta mano. Quem tem a notificação aí ativada vai ser os privilegiados, mano. Já vai entrar no servidor. Overtuck 2020 já começando com daquele knife, mostrando outros de Tech. Eu quero mostrar aqui pra vocês, galera. um negócio aqui no canal, até esse boot jogar, eu quero mostrar pra vocês. canal quer ver eu postei um vídeo aqui ó né, comprei uma moto de tampa tipo um vlog hein, galera se você escrever apoiar vou poder trazer mais mano então, apoia lá beleza, ó os vídeo aí do canal tá batendo umas views legal ó, de evolução, ó. Não, 400 views 800 300 900 1.700 em três semanas legal galera então, apoia mano que eu vou fazer mais vídeo de DD tem para vocês tô vendo que vocês estão gostando Acompanha aqui a comunidade do canal ó pra vocês verem ó sempre tô postando coisas aqui ó relacionado ao canal Vai entrar mano entendeu Vou lá pra matar esse boot pra ver quanto que a gente pega de cupom mano por vitória depois eu deixo o boot me matar e vejo quanto que é por derrota Mas deve dar uns pelo menos acho que uns, uns 10k será não dá isso tudo não mano deve dar um k olha lá assim ainda dá cupom tem de ver aqui mas eu acho que dá com o aí. Vamos ver, né, de qual que vai ser. E lembrando bem, né, galera, que esse vídeo aqui não, não tem corte, mano. Vai ter é um vídeo que eu vou pegar, só vou colocar intro, não vai ter corte, não as músicas de fundo, beleza? Vou mostrar pra galera. Eu tenho que ajeitar algumas coisas aqui ainda, mano. Vamos ver o que vai virar aqui. Quando eu o tiro não pegou, hein, mano. O dono já vai ver esse vídeo aqui. Vai ter gente que ver consertar isso, mano. Porque, olha você Vou esperar a vontade do boot aqui, né? <risos> E até que enfim, esse boot não joga, então eu jogo. Beleza. Uma coisa que eu tenho de falar pro dono aqui, que ele tem de... Colocar mais, tipo assim... Tem que você demora, galera, pra... Dar 10k de cupom, aí ó. Dá pra upar, mano. Dá pra você ficar forte. De boa. Uma coisa que eu tenho que falar pra ele é pra ele dar uma melhorada no tempo de delay do boot, mano. Tá muito, tipo assim, demorado. O boot demora um ano pra matar o boot. É 5 caras derrota e 10 caras vitória Beleza, galera? Normalmente eu tô com sono, mano. De revogar aqui, ó. Entrei aqui no Paypal sem querer. Vou revogar aqui. Mas o link tá na descrição se, é, se você quiser vir jogar. O servidor é novo, né, galera? Ele tá uma pobreira, né, mano? Tipo assim, o cara ainda tá arrumando algumas coisas. O servidor lançou faz pouco tempo, acho que não tem dois dias direito. Daí o cara já veio me mostrar aqui. A hora que eu mostrei o servidor, eu fui bem capaz que eu, meus inscritos vai pegar top 1. Depois vai ia falar: Nossa, lá que eu, apetite, eu top 1 lá. Daí em meio de um dia, mano. Nem que demais. Daí eu fico boado. Fazer o que? Meus inscritos. Mas entra aí, vou deixar o link na descrição, aí no comentário fixado, tá tudo aí, mano, ó. Quando você escrever inscrever, tá aí no canal, galera, vocês vão vir aqui, ó, é, David Tietchan Live. vocês você vai fazer a mesma coisa que eu, tô fazendo aqui, eu vou fazer aqui, ó. Se você não for inscrito, ó, você se inscreve, vem cá, ó, coloca todas, todas as notificações, daí todo vídeo que sair, nesse canal aqui também, se você quiser se inscrever, porque eu tô fazendo live lá, vai sair muita live desse dia, tá aqui aqui, beleza? E você faz isso, galera, bem simples mesmo, mano. Fiz isso, já era. Então, o link tá na descrição, vai entrar aqui pra gente finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado né, e entendido aí que o link tá na descrição e que o servidor tá sem lag, sem bug, mano. É início do servidor, o cara ainda tá de ajeitar tudo, eu não sei se ele tá ajeitando isso com algumas pessoas, mas eu acho que ele é sozinho, mano, eu não cheguei a perguntar. Mas aproveita, galera, que o servidor é novo pra você vir jogar, porque tem muita gente aqui jogando. Eu gosto animado de jogar aqui no servidor. E vamos bater uma meta de likes aqui sem likes, beleza? Vou pedir pra vocês. é isso O jogo acontece, a gente às vezes tem que gravar vídeo, né? Eu gravo mais tarde, porque daí não tem um Você sabe do que eles né? Mas beleza, né? Espero que vocês tenham entendido aí o motivo de estar trazendo esse vídeo. É isso né galera, tinha tá assim vou deixar para fazer as coisas aqui quando eu for fazer a evolução beleza? A gente pegar o um negócio aqui, faria Quantas coisas ele tem de arrumar aqui pra poder abrir a montaria, né, mano? Hum. É porque tá dando um D aqui. É de boa. eu vejo isso, você também minha internet, eu não sei, não, é demora mesmo, mas tô aumentando NFC, pra ver se vocês vão conseguir pegar a aí né mano, sem esperar um pouquinho se não tiver que ver carregando pra vocês. Basicamente é isso o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. E apoia, mano. Vou ver se o dono me ajuda em alguns itens aí. E mais cupom, né, mano? Pra mim poder fazer um sorteio pra vocês, algumas coisas aí. Pra poder fazer uma coisa com meus inscritos aí. Porque muita gente às vezes assiste o vídeo e quer ganhar alguma coisa. E se vocês deixarem 100 likes aqui, vou poder fazer mais vídeo. Eu vou tentar gravar mais cedo pra mim não ficar com o uh, bochecho, né, mano? Tá abrindo boca toda hora, é chato. Vou upar esse nível aqui, né, mano? Depois eu acabo a montaria. Lembrando, viu galera, que esse vídeo aqui não vai ter edição. Como eu disse pra vocês, vai ser um vídeo que é normal. Só que eu vou mostrar pra vocês o DD Tank. Próximo vídeo, se bater muito like, eu trago uma edição legal. Beleza, né? Peguei 150 cento cinquenta três mil deve ser tá legal nisso né colocar isso aqui aqui ó defesa aí beleza deixa a defesa vinte de setecentos defesa O bumerangue é mais melhor o atributo é, por enquanto de boa então é isso aí né galera espero que vocês tenham gostado do vídeo curtiu deixa o like não se esqueça de apoiar o canal aí né mano com o likezão e ativa o sininho de notificação como mostrei pra vocês ó tem aquele baúzão lá Às vezes pode vir uma, alguma coisa boa aqui vamos só abrir esse aqui é isso né galera, se vocês gostaram do vídeo deixa o like apoia aí o canal Próximo vídeo, tamo junto! Tem aqui na descrição e falou. Oh.